Deixa um canto bom pra matar de. de, de, de barra aí, daí. vamos ver se. se vocês. Ah, não, o já é lento saber. Aí, já tomei de barra. O assassino já tá com uma merrada, pô. Vou catar o barretão. Aqui. Uh! Toma. <risos> tá de baixo também, palhaço. Nossa. Puta merda. Sou o rei assassino, não por muito tempo. O cara tancou o tiro da barra, pô. Tu tá com barra natural ou tu tá pegando de alguém? Peguei de alguém. Foi do Gélion então. Isso. Ah, ah Alec. Nossa! Nossa é O Gélion deu uma troca de mira aqui que então, eu acho que foi Leg, É, Foi Leg, tá acabou. <risos> <risos> Nossa senhora. O oh. oh, cara é chato, mano. Nossa, é. Tô boa lagadeza, velho. O que é muito bom, pô, de Beleza? Se eu for X1 de hype, com ele, eu não sei se eu ganho. Não. Se eu tiver lagado, eu é. ganho. Agora ele vive lagar, oh. tá ligado? Ele seria um jogador melhor oh. se ele não fosse tão lagado, velho. como sempre, com a coroa. Retardado. É Prender jorogaça e ia dar fogo. É da o live também tá de barra, É. é. Ah, tá, tá, tá. É. O alcatraz só mata o, o aqui, Vai ligar tudo aqui a é pouco. <risos> só toma na cara. Peguei uma barra de penteado. <risos> uhum. Ui! Ah, os caras são é muito ruins no scope, né? O <risos> fadão se atrapalhou todo aqui. Que saco! Tem saco aí não, pô. <risos> ah, tá, tá aprendendo as minhas piadas. Casa véi, casa véi. <risos> O Fabel só está se fudendo aqui. Ele acha que é bom na sniper, é, só que ele não é. Fabel? É. Tô zoando. Nem sei como é que ele joga isso. Ah, o Fabel é humilde pra caralho, por causa os cara falando mal. Não, é gente boa. ia ficar zoando ele junto com o Alan quando eu passei raiva por ele numa sala uma onde... vez. Ele é, ele é ah, espanholito, né? É, ele é. Eu xingo assim no microfone, mas não... Ai, ah, oh, carai! Sai! Mas eu não tenho nada contra ninguém aqui no jogo, né? Ô oh, carai! Sai! Ih, que né? O Good Job já tá procurando o cash dele, Puta que pariu, velho. É, ele sai me perguntando ontem! <risos> não, calma cara, o Cache cara... demora um bug pra cair! Quando que o Cache cai, mano? você sabe? Desespero, ai, velho. Ele já tá cansado de. Porque ele é muito secreto. É, teu um... Ai, ai, ai. Bota tem que tá se dando bem na hype aí, viu? Tá matando pra cair. É. Tá porra, o Hino tenho... deu um HS máximo. Tá de hack também. Eu vou banir. Merda. E no <meu, risos> velho? tem dinheiro pra carai, mas não, não compõe na descendo. Se eu tivesse aí, é eu, eu. Ele é rico, ele tem é dinheiro pra caralho, Dá que pro seu investimento. É tra trabalha de quê? Ele é como se fosse um. Não. gerente, não, porque eu não. Eu não sei se é, não, né? Mas é uma coisa de. da parte de distração. Ele ah, trabalha na distribuidora de bebidas, tá ligado? Uma ice school, parece. Assim. Uhum. Aí na parte de controle control de Max, coisa assim, tá ligado? é uma Ou parte seja. importante do processo, tá ligado? Ai ai ai, aí, papai, ele não é rico, não, ele é bem, tá ligado? Ah sim! Estão tirando hora, velho. Né? Ele é rico porque ele toca o que dá porra no jogo. Uns 800 do, reais, meio fácil. Uhum. Né? Ah, rapaz, o Max ele ah, gastava 100 reais todo mês no jogo quem que era ele no mapa? Fui Indo, porra. você foi indo. Ah, eu não lembro dele no mapa. Porra. É, é, ele, ele, ele, ele jogava só final de semana. Ah. Muitos um jogadores, pô, só são conhecidos por causa de mim mesmo. Vivia na minha sombra. Não. É ele, caplay, caplay só ficou coisa no carro de mim. Porque eu ensinei muito a é jogar Caplay. Toma aí, ó, trouxa. Depois bobo pau. Apesar que eu já estourei para baixo, não não. Você está chorando agora pra baixo. Meu, Meu Deus, o hino é muito ruim de no escopo. Acho que eu quero mais ruim de novo escopo. Ui! Só tem que tomar um agora. Merda. queria participar, velho. Tava tudo pra jogar, mas.. Né? Agora é rezar pra o pessoal, né? Me usar de exemplo fazer um, um torneio desse jeito também pra eu participar. Organizar pra você poder.. Como é que fala? Participar. Não sei se seja organizador. Eu não posso não. E se eu participar, Nossa, dá treta, tá ligado? Os caras vão dizer que eu tô controlando a população, que eu tô atrapalhando. Que eu poderia participar uhum. e dizer que eu não recebo cash, tá ligado? Uhum. Vai. Fica feio. Ih, Jaino, tomou o HF agora. Que tá Vou ligado? Que Certe... eu... eu tenho certeza que eu ia controlar os pontos, foda. Eu sei que ia ficar caras Ah, ficar foda. Não, não, não, não, não. Ele tem pra usar hack no tornei dele pra ficar com os potes. Dá <risos> pra mostrar que ele é melhor É, tá ligado? Já tô é prevendo já. Ai, ai, ai. Eita! aí aí. ai. Porra, ainda levou um agora que nunca mais vai esquecer. Boteng é bom de sniper, velho. Ah, velho. Tinha dois, mano. Né? Do o Batengue ele é bom, né? Ele é bom de sniper. Já passei raiva, muita raiva dele. O live é bom de Barret. Ah, Barret não é nem considerado arma. Ué, você tá deixando aí? <risos> <risos> Sem vergonha. Não, eu tô deixando porque tem que deixar. Não deixa porque eu quero, não. Meu Ai, Deus. É Ódio. Pegar no chão, mano. Veio o primo o cara tá de AWPAS. Ah, boa carota não. Agora aí não fez um vacilo da porra, sabe o que eu fiz? Nossa, velho. Vai ficar tá de hacker Não é rápido não. Olha o oh, que é isso? O hino fez um vacilo muito grande, tá ligado? Ele fez uma estratégia que eu não recomendo, não o pior inimigo, eu não recomendo. Que é colocar uma roupa de alguém que morre fácil no mapa, tá ligado? Quando você usa uma roupa, você tem que criar o... Um medo na pessoa porque a pessoa nem sua roupa vai saber que é você tá ligado aí o hino uhum. tá usando a roupa do Roper primas o cara que só é. saiu super negativo no mapa <risos> aí os cara olha para Ino, não acha que é o roupa tá ligado ele nem fica com medo tá ligado uhum. tá entendendo a lógica que tem isso é tá tem um lado emocional tá ligado na Eu, psicológica os cara colocou de ele Como devia que ter fala, ficado com Assassin's Creed, porque ele fez uma pontuação boa lá em AR. Fez uma pontuação pois muito é. boa. Aí, né, os caras iam ver, porra, esse assassino tava me matando pra caralho, vou deixar. Esse cara é ele de novo, tá ligado? Vai ficar com medo. Aí, não, ele foi botar a secretária que o Roper Trimon <risos> tava. Meu deus. Falta a secretária gostosa de novo, deixa nós. Dá tá certo, não, mano. A sala é. a já tinha que começar, tá ligado? Nossa, o Alka é muito bugador safado o Alka, velho. Tomei de costas Ó, mataram ele primeiro que eu. Qual? Dá licença, eu não aguento Olha os barcos, obrigado Um pouco mal Eita porra e vai porra isso. Tomou do barco Que engraçado, eu tenho uma quebrou do Thunder! Mas tudo é tão ruim assim dá tá pena, velho. Ué. Era pra tu ser melhor, porra. Ah. Essa quebrou tanda é permanente? Permanente. Que cara lixo, <risos> velho. Fabel milhando. Essa senhora. Também Fabel milhando, viu? Cara. Tu vai acerta ele, pô? Tu é o que? Ué, tem que ter Tipo assim, eu tô miado. O cara tá se aproximando, querendo coronhar. Ele não tá ah, conseguindo matar ninguém não, ele só tá na coronha, pô. E cada tiro feio da boca ele dá aqui. Ele vai na coronha, oh, é, pô. Filho. Pois é. Isso, ele, ele acabou de se fuder aqui. Ele. Eu fui papado ainda. <risos> Presente o atento. Bora <risos> lá, ele até escreveu dois, três pontinhos ali. Até papou, foi louca, né? <risos> eu fiz o V. Ele é muito ruim de barra. Puta que pariu. Ele vai ficar puta agora. Vai voltar pra matar ele. Levei uma pica agora. É, vai uh, arredondado do gás. Valeu por essa barretona Ah gente Eeeeeee é, Papada vida Papada mesmo É porque tu acertou a coronha? Pois é Acertar a coronha é pra que cara. Vamos gosta cara. Ele me deu balas. Tem é dois cega. O não veio de novo, morreu. Meu Deus, o ele Pabrito. É... é muito ruim, velho. Você considera ele ruim? Ele é ruim, pô. Bom, em relação... Ele joga bem. Ele joga bem, tá ligado? Mas ele é meio ruim, pô. Ele tá conseguindo ficar empatado com o Live, <risos> pô. Pontuação, o Live, Fabel. Ah, o Fabel agora. Pera aí, pô. O cara tá em, tá em quarto, pô, nos outros lugar. Entre os quatro, entre os quatro últimos. Tá. Pera aí, pô, vergonha. Eu cato o Barret no chão, né? <risos> O assassino é muito ruim, Ele pegou o cara de corte parado. Ele de barra te matou. Ele que correu pra é perto pra coronhar. E não matou ainda. Ele lá aí do lado. <risos> que isso? Ô é um desgraçado ruim. Ai, ah, tinha que carregar a minha barra. De que... barra, você tá com... <risos> Como é que é, né? Como é que levar? Barra te matou, 5 já tá sem barra. Ai, ai, ai. Pois é. tá. Já era pra se fuder. Quer ver o live agora com a barretana dele? De, de café e barretona dele. Fabel, Fabel, ah, mano. barretão também, valeu, falou. É, é a Eita briga da porra aqui, arduo da game Briga da porra pra pegar barra. O live. não, live VR, o live BR e o German aqui, meia hora brigando aqui. O aí? live ganhou live. Live ganho, já, o live, o live ganhou, meu uma Mal aí. Estão querendo a minha TBU. Nossa, o German tá quase negativo, pô. Ele tá 4 barra 37. O live abriu uma diferença absurda aí, pô. Live é bom demais. Ele tá de barra, né? <risos> <risos> <risos> Eu sei que ter barra não é o suficiente, tá ligado? Você usar, mas vai é barriga, né? Tem que usar. É uma arma também. É... Apesar de eu cho ter chorado uma vez aí pra barra. Não, se ele estiver gravando, ele tá abrindo uma vantagem absurda aí na pontuação. Eu tô gravando aqui. Tu tá com quanto? Ah, tu tá com 20 pontos, ó, caralho. Morri agora, senão. Dá para fazer uma pontuação absurda aí se tu estiver gravando aí. Ai, merda. Pô, oh, mano. Eu não sou bom de noite corpo, não. Você tá doido. Tudo para acabar. Sim. Oh, Fabel, Fabel, tá Fabel, Fabel, Fabel, Fabel, Fabel, que recache. Fabel, fala lá, é o que é caixa Fabel nessa fita caixa <risos> Na Tem um minhas costas Fala Fabel, é o que que é caixa Fala é que caixa né? <risos> Aí começa com o GG, GG Ui Meu Deus, Marcos, eu é muito Fá cego não Fabel, né? é vergonha, tu, eu não bater Fabel, velho. vergonha, cara Se tu morrer pra esse cara, ah, tá. Vai ah, morrer, você tá... O que vai acontecer? Salvou tudo ah, com a Alka. Ele. Alka salvou vocês. Ele tomou por mim. Não, esse aí era, era o Boateng. Um esse era o Boateng aí. Então, eu também tô achando que ele é o Alka. É, um eu Bateng... já... Não, é não. O... O Boateng... Ah, acabou. O Boateng tem um negocinho diferente, eu não é quero. Só, só vendo. Pronto. Manda os caras que passam pistola aí.